Satisfação, rapaziada. Seja bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo, vamos raidar uma base. Então acompanhe. Vamos ver o que são as bravas. Vamos ver o que vem dar esse trem aqui. Deixa primeiro. Pode ser que o cara me bata meus ele que não... Dentro do parasol que se merda Vou devagarzinho assim pra ver se tirava um nisso Olha, tá vendo? Tá tudo pra play Tá vendo? Nossa acabou o raio Bom dia, bom dia. <risos> Que bom, isso, você vai bom, de bom. boa demais ele. Vai na tranquilidade Acabou tirando mesmo poucas que atira, né? Hum, então eu já tô tá sem som, velho. Por quê? Peraí. Hã? Ah, tá. Eu já tava Só sem Só tem essa é, tá atirando. A ó. Duas. Bora atacar ela. Pera aí. Vambora, é. Que de boa. Cadê esse gato que eu te vamos e não, o monstro não vai com esse cantinho, daí é melhor É, ah, vai. Ué. pode ver, ué. Fico... Não encorte mais não, tenta tomar tiro Ela vai bugar lá na, na coisa Tá aqui ó, tancando Eu não quero ir pra esse lado de cá não, porque esse lado de cá Tem, tem, tem torrento muito Vai para aí ó, para esse lado de ali Porque a torre sabe que é onde eu tô desse lado ó uhum. Aí eu não pegar essa... é, tudo aí Ai, é difícil manobrar esse bicho aqui Ah, eu achei... Eita, velho! Certo, velho. Aí, ó É, ele hum, tá tomando tiro, viu? Tô. Eu tô, eu tô tomando bastante vem vem vem agora? Se não der, volta! Eu vou pular ali embaixo Não, pula não, empresta de carro só tem duas torres para essa caixa daqui, eu vejo. Deve ser isso tô tancando lá de lá. Aqui, eu vou, ver, vou tentar quebrar ela. Vem. Tentei. Eu tô sem nada. Também não tenho nem como eu ir. Calma. Deixa eu te dar a cover dessa outra aqui. Pera aí. Ah não, me dá mais. Calma aí, deixa eu. Aqui ó. Só Colocar aqui assim, né? acho que vai Caraca, o bicho tá na metade da vida eu eu também tamanho. Esse aí também tá Aham, uhum. 33k Já tô... Ah, secou Bora botar Secou, secou, secou, secou. Essa daqui só tem essa outra aí, né Ah, secou as duas de cá Só jogar aí na parede Qual é que tá atirando? Não sei Aí, parou ah, do outro lado lá, ó. É lá da frente, ó. Vai para lá, vai lá. Aí, ó, só chegar no é. meio ali, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, ó. Aqui eu consigo tampar essas aqui de cima ó, pra elas não pegarem você. É. É. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quebrou meu pé. Aperta ah, aí, aí. aí, vai. Bem, não posso mais não. Abriu a portinha, abriu a portinha. Vou dar uma rezinha, Eu vou explodir tudo. Ah, vou você estudar. já colocou a C4? É, já botei. Calma aí. Não, vai só dar remédio. Pode ir. Tá pegando tiro, né? Tô indo, vai, vai, explode. Aí, ó. Eu... Aí, quebrou? Quebrou, fez um buraco. Aí ó, tá não cuidado, não bota cá não, teu, teu bicho tá pra morrer. Vai morrer, eu não sei porque quando eu tô matindo. Caraca, eu acho que tu vai ter que cair lá embaixo lá pra. pra... Tô com 18k. Tá Calma. com quanto? 18, Tá de boa. Tô com 40. Tá de boa. Aí ó, agora nós vamos observar. Cuidado aí. Ó, oh, tá tô, tô, tô vendo dois pipeiros. Pois é. Tô vendo um leão, eu acho. Leão a É Só isso que eu tô conseguindo visualizar. Caraca, o bicho tá brabo. Vai. Aí, Deu? Ó. Deu. Desceu. Desci. Abre a... e observa primeiro. Qualquer coisa. Sabe o que que era pra ter? Feito? Era. Tem uns cabos ali em roquetado. cima, bom. Vou tentar dar uma roquetada ali. A roquete passa aqui? Tá. Ah, é própria. se ela não explodir com a de ali. Caraca, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quebrou alguma coisa? Nova. Deixa eu ver. Desativou alguma parte lá de onde tu coisa ou desativou, Calma aí, ela vai, vai entrar. Vai. Não! Tenta dar outra roquetada, só que mira pronto outro, outro canto Eita porra Eita porra aí Miséria Eita, é era isso daí que eu tava com medo <risos> aconteceu Aconteceu Ah não, calma aí viado, eu tô tomando tiro Ban, ban, ban, pera, pera ban Pera ban, vai me matar viado, calma Calma aí. Deixa eu ver a torre. Essa torre não Ela é tá bem tava, no né? Acho que eu consigo quebrar ela, viado. Cadê meu corpo? Meu corpo ficou pra trás. Cadê? Volta, volta lá. Tenta entrar no nível. Aí, ó, peraí, fica vai. aqui. Pera aí, vai um pouquinho pra frente. É o que tô tomando tiro, viado. Calma aí, eu tenho que fechar essa porta. Caraca. Ih, eu vou morrer. Eu vou morrer eu de peguei. novo, mano. Oh, morreu também. Você morreu? Morri, tu morreu. Morri, morri não. Essa torreta tinha já. Sabe tá por quê? Ah. Essa torreta foi a mesmo que eu te falei que tava aí dentro, por isso que eu tava apertando. Sabe tá por que, que nós não estávamos vendo? Porque hum. o Dino tava lá. Ih, C4K foi no chão. É assim não. É assim mesmo. Aquela não, não. eu, eu quebrei no. Não bota no, no coisa não. No chão mesmo. Será que vai quebrar? Tá muito longe. Hum, não um quebra sim. Não olha se quebra. Bate no chão mesmo. Aí é. é, ó, quebrou de novo, bom. Quebrou? Quebrou. É, agora eu vou entrar, hum, vou chegar quebrou pertinho. Ó, quebrou. Oh, quebrou até a torreta. Quebrou algo, ah, coisa boa. Vou fazer agora um. Vou dar ali a roquetada lá dentro, amor. Claro. Surprise, motherfucker! Ah! Oh, tem a torreta na frente! Merda! Tem duas lá dentro, é? Tem mais de duas. ver como é que tá? Rapaz, essa ideia aí foi é a melhor curtir. Nossa, acabou se.. Oh, agora tá bom demais. Eu tô dizendo, eu tô vendo aqui e tá, tal, bota é só duas. Não, bota quantos? Botei três, vou tirar uma aqui. Tira, tira, que é pra quebrar só uma parede, pra não o estágio coisa, entendeu? Ai, pode ir. Quero. Não, não aí. Pode quebrar. Não, já tá. Deve ir. Tá e aí? Compresa. Mas vai dar certinho. Só uma. Aí uhum. é deixa ter mesmo. Não tem perto não. Porque se quebrar demais, vai abrir um buraco, morto. Aí a torre de fora vai dar. Pode e aí? ir. Vai. Pronto. Agora só, só uma. Fechou. Fechou. a porta. Pode ir. Sai pra Será que dá bom? tá vendo Tá vendo o fio? Tô vendo os fio ali, eu acho que eu consigo arremetar. Tu acha que consegue? Ou, ou prefere quebrar mais? Eu vou Pegar tentar, as... eu vou tentar, Eu vou tentar. Vai tentar? Pô, <risos> agora. Ei, vê, vê se o um encorta. Que dá ego. É, deu ruim. <risos> Ah, ah, ah, aí? É precisa jogar mais uma? Jogar, deu certo. Aí ah, vai vai, vai, vai, lá. Pera aí, deixa eu fechar aqui, aí foi uhum. pronto, pode ir. Vai. Puts, merda. Né? Não quebrou? Não. Aí. Tá botando aonde é? Tô botando de cima. É isso mesmo? É. Calma aí Ah tá, achei que era eu Pronto, foi Ah, deixa eu ver se eu consigo ter visão melhor peraí, eu... pera né? calma aí, calma aí não pode ir, pode ir, não vai pegar tiro bebindo agora Vê se dá pra entrar, vem, ou tem que achar né? Calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada ó tem um fio aqui não vai olhar. tentar quebrar agora não, é só pra ficar pera, alojado, pera. Eu vou olhar com K. Ó, aqui do lado quebrou algumas coisas. Não tô conseguindo. As torretas estão tá lá na frente. Dá de, de, de mais pra frente não. Em cima do, do, do copo, não dá não? Deu, peraí. Eu morri. Morreu. Que... Nem vi da onde. E sim, não. vai entrar por aqui e tu já entra por aí, ó. Por baixo, ó. Da parte ali, entendeu? Mas tem torreta. Você desliga o Torreta onde? Ah, você conseguiu quebrar? Dá dentro. Lá ah. dentro não tem não. Ca... Do, do... Tem mesmo não, Destorou quebrou coisa, coisa, boa. Ah, ah, papouco tudo. Boa. Ah, papocou tudo. Papocou tudo, filho. Tudo destruído. Vai acabar lá assim. É, ué, deu bom. <risos> Já tem um, um para pra ocupar, né? Cuidado pra não... matar do outro lado. <risos> ah, ah moleque deu bom. Ah, muleque, deu bom antes. A armadura. Ah, oh, morri. Aí tu também vai assim, oh. Nem sei como, viado. Eu teleportei Morra. lá pra fora. Você e... bota fé? Bota. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. Deu bom hein? Tá. Deu aí? deu fácil, espera aí. Olha que agora. Vou para com uma, uma, uma roca aqui ali. Tá um oh, <risos> o buraco. Olha, já quebrei o cofre aqui. aqui. Ah, tá. Quebrou um copo Aham uhum. Quebrando outro aqui Aham uhum. Quebrando outro aqui já E aí tem um, alguma coisa tá. tão... Ah aí, um aqui. Ah, quebrei outro Vamos ver Agora Ah não, isso. não nada demais aqui não Tá <risos> ah, um... reto Tá bom, o quebrado é Daqui já era. Boa. Não. 900 horas. Não sei levar o É. tô É assim, faz mais na série. Se quiser levar o É pode. Vai, vai, Vou E o agora. Peguei o loot de um cara aqui. É mesmo na lagoa, nessa dava É um cara o dia aqui. Ah, não, aqui. não. o dia aqui. Olha o dia aqui. Olha o dia aqui. Olha Oh, achei um cofre de bala! C4, umas roncas de pólvora. Peguei. Tem uma torre, espera aí que eu já volto pra fazer isso ali. Tem uma torre só? Eu vou só guardar o loot, loot agora. agora. Eu vou guardar o loot ali no... No, no, no pará, assim. Hacks, bota um, um dois rex pra comer esses daí. Não tem nenhum naquela bolinha. Olha, não, tem. Não não tem busca, busca lá, não tem nada. Busca lá, busca lá. Tô quase quebendo é os cofres tudo aqui, A de ir lá. Mas, VIP, esse aqui vai dar um leadzinho bacana. Vai dar uns dois restos. Ah, isso aqui é só recurso? Não, eu não, quero, não. não. não. É, isso não quer não. Não, pega aí. Faz graça. Aí, ó, quebrei o último cofre. Caraca, se eu tivesse pensado nisso. Dormir uh, metal Mais cedo, numa hora desse, a raté era dormindo. Vamos ficar na base. <risos> O problema é... Não né? É difícil, né? é, difícil é, é devagar, de... mas vai aprendendo né? É, vai aprendendo né? Sim mesmo Vai, você... vai Vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Deixa eu fechar Fiz e Pois é Dá pra tu ter a visão pra tu gravar? Não, tô sem visão nenhuma Ai mesmo, vai. vai Não como não Lembrei. Foi Bora, pegar a luz Quebrou? <risos> Quebrou tudo já, Já, mano? já? Até aqui Sério? <risos> que tem isso? E eu vou tinha... rolar por lá Tinha nada não? Não, não tem Deixa eu ver aqui, peraí. aí Ah, tinha só um girado Pera aí, pera aí tem, um, tem uma saca lá, bora ver Ah, eu tô no lugar errado hein? Não tá onde? Eu acho que burro Isso não tem nada, eu tô aqui ó. Como é que eu vou sair daqui, velho? que essa merda aqui tem que correr não não cai ninguém agora sim eu nada não poxa deus eu alegro, eu alegro aqui pra ver se tem alguma coisa de bom <risos> tem uma tem uma, ah, um um, uma coisa Uma coisa é tem uma coisa Ah, nada também. Deixa okay. lá ver, cá. Vem ah, mas assim, assim, é claro. não é, Eu não vi isso, eu vi uma Mas ele eu sei Vai cair, pega a ca, pega é